rodei 100km e ganhei 100 reais, mas será que você ganhou ou você perdeu com isso? Meu nome é Davi, Marques, sou motorista por aplicativo, fica comigo nesse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e dê aquele joinha, vamos que vamos! Muito bem, depende muito de duas coisinhas, em primeiro lugar, em quanto tempo que você fez esses 100 reais? Em segundo lugar, quanto está custando o seu quilômetro rodado na Uber? Vamos lá, suponhamos que o seu carro é 1.0 desses carros de 3 cilindros que são de 12 válvulas que tem uma economia fantástica e digamos que o seu carro faça 14 km por litro será que faz? Certamente que sim Aí você faz aquela pontinha básica você, sei lá, eu acho que o preço da gasolina a é 4,60... vou botar 4,60 vamos supor que você rodou 100 km a 4,60 e seu carro está fazendo 14 km por litro se estiver fazendo né? Você vai pegar aquele valor de 4,60 e dividir pelos 14 km que o seu carro está fazendo? Fazer. Fazer a conta, a conta. 14... Achei. Esse cara mais engraçado. <risos> 32 centavos quilômetro rodado. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.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 Pegou das 5 da manhã até as 9, 9 e 8 tá achando ruim? Se não foi pra muito longe de casa, ainda dá pra poder chegar e filar a boia lá pra 10 e meia, 11 horas, 11 e 30 meio-dia, tirar aquele descanso e depois voltar pra poder ganhar mais 100 zão no bolso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No final das contas, meu amigo, cento e poucos reais, 68 por 68, vai dar o que, meu Deus do céu? 136 reais bruto, no bolso. Você não gastou com comida na rua e nem se matou de trabalhar. Trabalhou inteligentemente. Mas nada de perguntas por agora. Ah, o desgaste do carro, mais o IPVA, mais o licenciamento do carro, mais um seguro do carro. Isso aí é... Isso aí é conversa para um outro vídeo. Vai trabalhar mais um pouquinho, faz essa pegada em 10 dias seguindo. Multiplique esses 10 por 3. Vai trabalhar mais um pouquinho. Trabalha esses dias. 10. Pera aí, meu A Vai trabalhar mais um pouquinho, trabalha 10 dias seguidos. E multiplica esses 10 dias por 3 do mês. E faça conta ver quanto que você vai ganhar no final. Essa é a dica de hoje. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, nos vemos pelas outras cidades. Valeu, tchau!